Eu sempre me perguntava como eu poderia fazer vídeos melhores, com fundos diferentes E aí eu fui descobrindo, assistindo os vídeos nos canais aí no YouTube E eu, hoje tem alguns equipamentos que podem fazer isso Não são equipamentos tão caros assim Mas eles são práticos, ó Eu tenho aqui o aplicativo aqui no celular, onde eu mudo Ali, ó, eu vou até virar aqui um pouquinho Tá vendo? Aquele LED ali da Luxio, o P200 Que dá essa cor aqui no fundo Legal, né? Aí eu posso mudar aqui. Então vamos supor que eu queira um verde. Ó. Eu venho aqui pro verde. Ele já mudou lá no fundo. Vamos supor que eu queira essa cor aqui. Olha só que legal, né? Muda tudo. Apenas um LED pequenininho. Barato. Ele não é caro. Você tem esse resultado aqui, ó. Eu vou mudar ele lá. Vou deixar ele aparecendo ali. Agora eu quero o vermelho. Ó. Ele já mudou aqui. Quero essa outra cor. Olha só que interessante. Isso não é bom demais? então eu vou deixar essa dica para vocês aqui, uma outra dica também que eu sempre fico me perguntando como que a pessoa montou aquele setup é qual a intensidade do, da luz principal, qual a intensidade da luz do fundo então eu vou deixar para vocês aqui eu estou usando uma sony a6400 com uma lente de 16mm, está na abertura de 1.8 está 1 50 com iso de 320 eu deixei, desse, e estou com o filtro ND também, que eu consigo fazer essa mudança aqui, regular, para não deixar estourado. E estou aqui com 13% no meu softbox, sem grelha nenhuma, direto aqui, somente com o difusor. E esse Lux P200 lá no fundo, tá? Então somente isso, esse look aqui, né, diferente para a gente, tá bom? Então, tá aí a dica, muitas pessoas ficam querendo saber como faz isso. E está aí uma dica para vocês. Eu tenho melhorado no look dos meus vídeos. Eu queria que você deixasse comentário caso você também tenha, tenha percebido isso. Abraço.